Olá pessoal, meu nome é Lucas e eu vou apresentar para vocês um tutorial explicativo sobre a preparação e estrutura de um projeto. São participantes deste grupo. Começaremos a nossa explanação com a pergunta o que é a preparação e estrutura de um projeto. A preparação e estrutura de um projeto é uma das fases do processo de desenvolvimento de um software. Que faz parte da engenharia de software, onde geralmente são definidos os pré-requisitos para se iniciar os trabalhos sobre o mesmo. E quais seriam os objetivos deste procedimento? Este procedimento tem como objetivo trazer melhorias organizacionais significativas para o desenvolvedor, com relação a prazos, gerenciamento, compreensão e eficiência no desenvolvimento de um software. Para isso, nos fazemos valer da utilização de uma arquitetura de software. Uma arquitetura de software permite especificar, visualizar e documentar a estrutura e o funcionamento do software, independente da linguagem de programação na qual ele será implementado. A arquitetura de um software pode ser descrita através de diversos diagramas, que serão feitos no início do planejamento com o intuito de compreender melhor o domínio de problema da aplicação que se deseja desenvolver. Podemos caracterizar a arquitetura de um software da seguinte forma. Componentes abstratos, descrição da arquitetura, arquitetura física e arquitetura lógica. Passemos a seguir para os componentes de um software. Os componentes de um software podem ser subdivididos em componente físico ou de tempo de execução, que são os arquivos executáveis, os arquivos de dados e as bibliotecas. Os componentes de programa ou componentes lógicos, que são os tipos de variáveis, os procedimentos, as funções, as classes e os pacotes. Também temos os componentes físicos de desenvolvimento, que são os arquivos de código-fonte, os códigos-objeto, as declarações, que são as nossas bibliotecas .h. Por fim, temos os componentes lógicos de tempo de execução, que podem ser intraoperáveis, como as variáveis, as funções e os objetos de programa, e interoperáveis, que são os processos, as threads, os objetos corba e os objetos com. Passemos então para a estrutura de uma aplicação em C. Uma aplicação em C possui a seguinte estrutura, diretivas de pré-processamento, onde estão as funções e as ferramentas pré-definidas para serem usadas. É aqui que inserimos as nossas bibliotecas.h. Também faremos as declarações globais neste momento, que são as variáveis que funções válidas em todos os sub-blocos do programa. Uma aplicação em C possui a seguinte estrutura. Diretivas de pré-processamento, onde estão as funções e as ferramentas pré-definidas para serem usadas. É aqui que inserimos as nossas bibliotecas. Também faremos aqui as nossas declarações globais, que são as variáveis que são válidas em todos os subblocos do programa. Podemos ou não fazer aqui a declaração das funções. A seguir temos a declaração da função main, que é a nossa função principal a função que contém todo o escopo da nossa aplicação. Dentro dessa função, colocamos as definições locais, que são as nossas variáveis locais, e também o conjunto de instruções a ser executado pela nossa aplicação. É muito importante ressaltar que todas as funções devem ser delimitadas por chavetas. Passemos a um exemplo simples de um código em C. No exemplo a seguir utilizamos o cálculo da área para exemplificar essa estruturação. Como podemos ver, temos as diretivas de bibliotecas, include stdio.h e include stdlib.h. Também podemos ver a declaração da função main e duas variáveis locais, raio e área. Temos também uma função que permite a entrada de dados, o scanf, e uma estrutura de controle conhecida como if-else. Podemos ver a seguir a atribuição de valores às variáveis área e raio, e também a utilização de operadores. Por fim, podemos ver a utilização de uma função presente numa biblioteca pré-definida, que é a função exit. As bibliotecas em C são de extrema e fundamental importância para o bom funcionamento da nossa aplicação. São elas que contêm as funções pré-definidas. É válido dar uma atenção especial às bibliotecas na linguagem C. Essas diretivas são ficheiros que contêm algumas funções pré-definidas, como já havíamos dito anteriormente. Elas são de extrema e fundamental importância para o programador, uma vez que facilitam o seu trabalho. O programador pode usar qualquer uma das funções existentes nesses ficheiros. Para melhor exemplificar o tema abordado neste tutorial, utilizarei um projeto de uma calculadora utilizando sockets. Neste caso temos duas macropastas, servidor e cliente. Na pasta cliente, podemos encontrar quatro subpastas. BIM, onde estão contidos os arquivos executáveis. INCLUDE, onde estão contidos os arquivos de biblioteca. LIB, onde estão inclusos os arquivos de código-fonte que não contém a definição do main; E SRC, onde é armazenado o código-fonte principal com a definição do main. Na macropasta servidor também encontramos a subpasta OBJ, onde serão armazenados objetos utilizados pela aplicação e a biblioteca gerada pelos arquivos de código-fonte que estão na pasta lib. Vamos à pasta servidor. Ao abrirmos a pasta include, podemos encontrar um arquivo .h que contém os escopos das funções de cálculos e uma struct que será utilizada para armazenar os valores digitados pelo usuário. Aqui está o exemplo da nossa biblioteca .h. Ao abrirmos a pasta lib, encontramos os códigos fonte referente a cada operação matemática escolhida. Em cada arquivo, uma função definida no ponto .h é implementada, já que cada arquivo também inclui uma referência para a biblioteca ponto .header escolhida anteriormente, pois o escopo da função está definida nesta biblioteca. Exemplificaremos com o código da divisão. A pasta obj, que será aberta logo em seguida, encontramos o objeto que contém a união entre todas as operações da pasta lib. Neste diretório também serão gerados os arquivos .o, que são os objetos gerados para cada código-fonte da aplicação. Na pasta src, contém o código-fonte principal da aplicação, com a chamada do main das devidas bibliotecas. As bibliotecas adicionadas com sinal de maior e menor correspondem a bibliotecas que já estão implementadas no compilador, enquanto que as bibliotecas com aspas duplas correspondem a bibliotecas criadas pelo desenvolvedor, como veremos a seguir. Então temos aqui bibliotecas já inseridas pelo compilador, e a biblioteca header colocada por nós com aspas duplas. Podemos ver aqui todas as definições dadas anteriormente neste tutorial. Por fim, é possível visualizar tanto no servidor quanto no cliente o arquivo selecionado Makefile. Este arquivo é responsável por definir regras para a compilação dos projetos de software. O programa make executa as regras definidas no arquivo makefile, e é através deste arquivo que a compilação será realizada utilizando os diretórios. A estrutura deste arquivo não será abordada neste trabalho. Portanto, através deste tutorial, podemos concluir que... A preparação e a estruturação de projetos se dá em várias fases, cada qual exercendo um papel importante para um bom entendimento e uma boa segurança por parte do desenvolvedor. Embora existam variadas formas de se orientar o desenvolvimento de projetos, as orientações aqui citadas podem ser aplicadas de maneira geral em qualquer desenvolvimento, pois definem uma boa organização e delegação de tarefas. Costuma ser difícil imaginar de início todas as possíveis variantes que um futuro software terá, mas uma vez feita sua preparação e estruturação, tal preocupação será significativamente amenizada, uma vez que um projeto bem definido colabora positivamente para seu desenvolvimento. Esperamos que todas as dicas aqui citadas possam ajudar na construção do seu projeto. Deixamos aqui as nossas referências. Música